Sou Jackson Barbosa, sou professor de sociologia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Independência para mim é ter liberdade através de uma visão crítica e autônoma sobre o mundo. Meu nome é Reginaldo Anselmo Teixeira, sou professor do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Araraquara. Leciono aqui no assentamento Bela Vista, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo. A independência para mim é poder permanecer no campo... É poder manter os costumes e tradições do campo, é poder fazer uma agricultura é, de sustentável, uma agricultura de, é, sem agrotóxico, é poder garantir que o campo tenha educação e tenha escola e que as pessoas permaneçam no campo como forma de vida. Isso, para mim, é independência. Eu sou o professor Antônio Carvalho. Uh, atuo na Educação Básica aqui em Juazeiro da Bahia, no Vale do São Francisco. E para mim, independência é autonomia docente, sem o assédio da BNCC e da Política de Avaliação do IDEB. Eu sou Êndel Barreto, sou graduado em História e atual mestrando em Educação pela Universidade Tiradentes, situada na cidade de Aracaju. E para mim, independência é poder exercer uma docência transviada sem nenhum tipo de censura. Olá, Fábio Luiz Pereira, professor de História da cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, e a nossa independência, a tão almejada independência, só conquistaremos efetivamente a partir do momento que nós tivermos justiça social e uma educação de qualidade e pública para toda a população brasileira. Olá, eu sou o professor Arnaldo Pinto Júnior da Faculdade de Educação da Unicamp em São Paulo, Independência, para mim, representa a luta contra os opressores, a busca por uma vida mais digna e socialmente justa. Meu nome é Kazan Gatu sou professor de História na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Géus. Independência é uma sociedade igualitária e é, de justiça social, um mundo onde cabem vários mundos respeitando as diferenças. ao ele. Olá, tudo bem? Meu sinal é este. O meu nome é Ernesto, eu sou surdo cego. Minha formação é em pedagogia e eu estudo letras libras. Sou professor de Libras, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, para mim, a independência do Brasil significa que as pessoas se reconheçam, possam conversar sobre a diversidade étnica racial e sobre as diferenças sociais para as quais precisamos de igualdade ok abraço